Vou fazer aqui uma analogia, uma diferença entre a guerra no século 18 e 19 para entrar a guerra no século 20, para entrar na era do terrorismo. Por quê? Porque antigamente no 18 e 19 ainda havia uma classe, ainda havia uma onça, ainda havia... Eu vejo a mesma coisa, por exemplo, publicidade nos anos 70. Havia uma classe, o programador de média tinha aquela coisa, aquele luxo, não é? Era quase uma propaganda do Ferreiro Rocher, não era? Ah, vamos, vamos pegar toda a equipa de vídeo vamos, vamos colocar eles num hotel Vamos fazer ali uma coisa quase uh, Do cinema também, o cinema passou por isso né? uh, Tinha um glamour Porque tinha dinheiro, porque tinha tempo Porque tinha poucos players né? E de repente, hoje está todo mundo Absolutamente, não interessa se é grande ou pequeno Perdido Estamos uh, lendo Dois, três, quatro blogs Que a gente não fala que lê, mas são os blogs que a gente lê Que estão dando orientação Porque são eles que estão falando não é? Então, o que, que é SEO? O que, que é? Como é que se leva o Facebook? Como é que se ganha dinheiro numa semana? As pessoas estão viciadas naquilo e querem todos serem, ser influenciadores em uma semana uh, e perder esse, é quase uma guerrilha, não é? Perder esse ali tipo, pai, eu, eu vou seguir um plano, mas a pessoa já ficou famosa numa semana e eu... meu plano não vai funcionar e está essa revolução toda e as mídias tradicionais estão completamente perdidas nessa guerra. São os elefantes brancos indo para um lado e para o outro. Uh, e o modelo delas foi muito chacoalhado A ponto delas perderem até o sentido Não é? Aos poucos a gente começa a sentir uma volta do sentido Por exemplo, acho que o Netflix Começa a voltar ali o carinho por produções pensadas E tem dinheiro e tempo para arriscar para experimentar Coisa que a mídia que está perdendo Perderam assinantes ou perdendo uh, ouvintes Ou o que for, dia a dia No Brasil a gente fala com a água batendo na bunda Basicamente, que está em, em situação de sobrevivência Não tem tempo Quem está em sobrevivência não tem tempo para ser criativo não é? Só tem tempo para pensar o, o próximo, a próxima refeição uh, E é isso que está acontecendo Acho que no mercado global de mídia sabe? Uh, E perder... A gente não está mais no tempo da bonança Que as pessoas tinham... Calma e, e prazer em fazer as coisas com arte A gente tá mais na parte do da sobrevivência E vai durar um tempo até as bases voltarem a se... E tá tudo chacoalhando, não é só na parte da mídia Tá chacoalhando o mercado de trabalho Tá chacoalhando as relações Tá chacoalhando até as nossas rotinas estão sendo chacoalhadas por tudo Ao mesmo tempo Pela mudança que a gente tá tendo na economia E na, uh, na hegemonia mundial e ninguém, ninguém sabe pra onde tá correndo não é? E tem gente que tá esperta para isso e está se preparando e tem gente que está negando completamente né? e tá querendo voltar aos modelos antigos e, infelizmente a gente sabe o que vai acontecer com as pessoas que querem seguir os modelos antigos, né? vão acabar...